Vira e mexe, eu atendo alguém que diz pra mim, poxa, Sato, eu não gosto de chupar. Ou então chega assim, pô, Mahaprabhu, eu gosto muito de fazer sexo oral, mas o meu par nunca faz em mim. Então, continua assistindo esse vídeo que a gente vai te dizer como é que desenrola esse processo quando um não gosta e o outro gosta. Vamos melhorar então essa relação sexual entre você e seu par? nosso trabalho ele não passa por dar dicas do que é que é para ser feito, do que é que não é para ser feito, porque cada pessoa age de um jeito diferente. Talvez a primeira dica desse vídeo seria, aprenda a gostar, mas isso não é tão simples e não é tão óbvio. Ou então, em pré-investigação, o que, é que me faz não gostar de fazer sexo oral? Né? Deve ter algum motivo, pode ter alguma crença. Aí por trás disso. Primeiro, experimente. Eu gosto de receber, é prazeroso pra mim receber. Se você já tem esse, essa resposta positiva, aí você se pergunta o que é que eu não gosto no fazer? É o cheiro? É o ritmo? É de repente, se for no caso de alguém que gosta de chupar piroca, que a pessoa fica empurrando a minha cabeça? Que tipo de coisa faz você não gostar de fazer? Uma coisa bem comum é a questão do achar que a genitália é algo sujo. Então a gente ouve muitas mães, a gente ouve de muitas pessoas que a área da genitália é uma área imunda, é uma área de, de muita sujeira. Isso faz com, com que a pessoa ela cresça acreditando realmente que a genitália é uma área de sujeira, é uma área imunda. Como é que eu, adulto, vou enfiar a boca em algo que é sujo? Uma dica que pode funcionar é tomem banho juntos. Então você pode tentar experimentar fazer sexo oral dentro de um ambiente entre aspas higiênico. Você pode até brincar de lavar o corpo do outro, passa o um sabãozinho nas costas e aí você vê se fica mais confortável pra você nesse primeiro momento. Outra coisa que limita muito as pessoas é achar que é algo errado. Tem pessoas que acham que fazer sexo oral é algo errado, que não deve ser feito. Né? E a gente vem com essas crenças de que não é permitido, que é pecado que é proibido. E quanto mais você fizer e mais você for encontrando prazer nisso, menos essa crença de que é errado, de que não pode, de que é feio, ela vai se dissolvendo. Ainda voltando sobre o processo de gosto, de cheiro, outra possibilidade é, se você não gosta do gosto, da pele, da pessoa digamos, ou do cheiro, porque cada pessoa tem um cheiro mesmo, você pode Usa um lubrificante que tem um gostinho que você acha interessante, um moranguinho, um chocolate, uma baunilha, um chantilly. Ou de repente começar a fazer, no caso de pessoas que gostam de fazer sexo oral em pirocas, de usar o preservativo mesmo, né? De o preservativo com sabor de, de, é uma boa forma de, de começar, já que você não, ainda não se sente confortável de colocar a sua boca diretamente na pele. Porque muitas vezes acontece da ejaculação acontecer durante o sexo oral. E aí isso também pode ser que trave a pessoa que tem nojo, porque pô, eu não quero que a pessoa goze na minha boca. Então o preservativo já sana essa possibilidade. No caso de pepecas, pode também se usar lubrificantes com cheiro ou com, com gosto que a princípio disfarce o cheiro natural, que é o cheiro natural de genitalia. Então piroca tem cheiro natural, Assim como o pepeca tem cheiro natural e esse cheiro ele é diferente em diferentes pessoas. Então pode ser que o cheiro daquela pessoa não te agrade, mas vai ter o cheiro de uma outra pessoa que te agrade. Então diversificar é também uma possibilidade para que você comece a tomar gosto em fazer o sexo oral. Para mim particularmente cheiro é uma coisa muito importante. Eu não conseguiria me relacionar com uma pessoa que eu não gosto do cheiro. E falando de cheiro, inclui inclusive a região da genitália. Se eu tô com alguém, se eu fico com alguém, se eu transo com essa pessoa e eu vejo que eu não gosto do cheiro, e aí eu não tô falando de pessoa suja, podre, que não lava. Tô falando de realmente o, o processo faromonial ali. Se eu não gosto, eu sei que essa relação não vai conseguir ir pra frente. Porque pra mim, sexo oral é uma coisa importante na relação. Então, se tem um casal uma pessoa gosta muito de fazer ou quer receber e o outro não está na mesma sintonia, aí sim nós temos algo que precisa ser resolvido, que precisa ser conversado. E se vocês não conseguem conversar sobre isso ou chegar a um dilema, por que não procurar um chegar, auxílio? Chegar a um dilema, não. A chegar a um dilema e assim, o dilema já existe. <risos> Desculpa. Um excelente ponto de vista. Muito obrigado. <risos> Eu realmente estava errado. <risos> se você está numa relação com o seu par, você gosta muito de receber sexo oral e o seu par não gosta de fazer, temos aí um dilema, temos aí um conflito que precisa ser conversado, dialogado, para entender qual é o ponto de vista, o que é que limita o outro de fazer ou de receber. E se vocês não estão conseguindo chegar a um consenso, por que não? Procurar ajuda de uma pessoa, de um profissional, de uma profissional, para auxiliar vocês dois nesse processo. Um dos grandes erros que a gente comete na relação é justamente não conversar sobre os desafios. E muitas vezes a gente conversa, só que a gente não chega em um denominador comum. A busca por profissionais competentes para ter esse olhar neutro... Costuma ajudar bastante para que o casal consiga se reconectar ou criar outras estratégias para que esse dilema que Mahaprabhu falou não seja um conflito que vá em algum momento findar essa relação. Então busque ajuda. E que de repente o sexo oral passe a ser algo que não seja desagradável fazer. Que eu possa fazer, eu posso até falar assim, não é, eu não morro de prazer em fazer, mas eu faço isso de forma confortável. E eu faço isso porque eu sei que o outro gosta. O que não pode acontecer é fazer sendo desagradável para você só para agradar o outro. Exatamente. Respeite seu corpo, respeite seu tempo e investigue os não gostos nos processos aí da sexualidade. Até o próximo vídeo. E lembra? Curte o vídeo, se inscreve no canal, manda pros seus amigos. E se você tem alguma dica, de repente, se você era essa pessoa que não gostava de chupar e agora você gosta, o que é que você fez? Conta aqui pra gente. Até mais.